comecei a, a, a seguir também. E o KTM Laranjinha, foram os dois que eu comecei logo a seguir. Uh, um, por, duas, por dois motivos diferentes, mas com um motivo em comum, uh, um motivo em comum, a personalidade deles. O Outsider uma tem uma personalidade muito vincada, muito própria. Uh, e o KTM o Laranjinha, o, o Linhos, tem, epa, é, é uma, uma, uma pessoa de uma, de uma generosidade de uma simpatia, de, uma, de um bom trato, pá, que, que é, é, é desconcertante, pá, é, é impossível estarmos com o com a Laranjinha e, não, e estarmos tristes ao estarmos em baixo porque ele tem uma energia positiva fantástica. E também estive com ele pessoalmente, é verdade, no terceiro Enquanto Motobloggers. Portanto, o a Laranjinha também não faz parte dos que eu não conheço, também já tive com ele pessoalmente.